bande Guru Padadhandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitana Prabhu Bandhe Sahoditam Sri Nanda Nanda Nanda Bandiradhika Charna Gopi Janosama Yudha Binda Vanam Manoharam Vanchakalpaturu vastaki pass ke bivachu. Patitanang pavone babashna bebiu namu namaha. Mukankaroti bachalang pangung lang hai te girim. Jatke patamahanga bandi parma nandomadavam. Benda vitu sede Vishnabhakti-prade-devi-satva-vatvai-namo-namah Narayura-namaskritta-naram-caivan-aratamam Devinswaraswatik-vyasam-tato-jayo-mudira Sankirtane-kishno-katopadeshe gauri yapatrasya prakasa necha guru bhakti yukta ho bhakti pramoda jago jagodharu no dayam sadapari bhagnam abhishtuduham teethas vadam saranyam bhita tiham puno tapal bhavati pu tam bande mahapurusate yat pad pallabano kachanda Bispuri kemapigapa vaduśva darshi Purunam rāgara-sa-sāgura-sāra-moti kishna caitanya prabhu Śrī-advaita-gadā-dhara-siva-sādihi siva gaura bhakta bhinda śrī kishna caitanya prabhu ananda Shri Adyaita Gata Dharu Sivasadi Gaurabhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama -ram -ram -ram Hare Hare Ajahnulam mitahujo kanaka bodhato Shankiritanoikapitaru kamala yotakshu Vishambaru dijavaro jugadhar mopalo Bande jagatriyakaro Karuna bataro Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram, Ram, Ram Hare, Hare. Namamigangi Tabapa Dupankajam Sura Surai de Bandito de Barupam Vuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavana rupe naranam Ganga teranga maniya kalapam gauri nirantar bhagam Nara yuno priya sipurapati bhaja Bhagisa ba Jusha Badane Lakshmi Jusha Cha Bhakshashi Jasyasyasyasyade Sambhi Pam Nishinga Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Ram Ram Hari Hari. Quem vall na raka yate tidao sapur akasa buspai yate duddan tenju vidhim mahendad dischakita visham purno sukha yate yat kora na kotaksha biva tam dangoura biva que valor a caiote, que valor a caiote, tidos a puro acaso pus paiote, dudantendio carlo sarapapateripot cato donstioti, bidim mandat de chakitaioti, bishampurno socaioti, jatkoruna kotakshavavavatan, tangura mevas tomaha. Gordio gostipoti, ciclovatisidanto sarasatigos somitanga. Kostipati Shri Bhakti Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse, se percebemos que ninguém vai nos, protege, nos proteger, se nós estamos sem ajuda de ninguém, então isso poderia ser um grande perigo. Se nós não temos nenhum protetor, nenhum preceptor, se nós não temos nenhuma guia, nós vamos a, acabar caindo, pois Maya não tem misericórdia nenhuma. Gaudiya Gostipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagad Guru se nós não estivermos apoiados num perceptor, numa guia, num protetor, então o que está ao nosso redor pode uh, nos atacar. Maya pode nos atacar de maneira muito uh, problemática. Se nós não estamos sob a guia de um protetor, de um preceptor, de uma guia, Maya pode nos uh, aniquilar, pode nos atacar e nos derrubar do processo de Bhakti. É por isso que nós precisamos de um preceptor. Não como alguém que faça um teatro. Nós não precisamos de alguém que faça teatro. Nós precisamos de um preceptor genuíno, que esteja 100% ocupado em Haribajan, eu preciso desse tipo, desse tipo de protetor, que tenha uma realização direta sobre a vida espiritual, sobre o Bhagavad Seva, sobre o serviço devocional. Eu preciso de alguém que me dê essa percepção direta. E eu também preciso ser muito sincero para receber isso, para alcançar isso. Alguém pode pensar, eu tenho dinheiro suficiente no banco que possa me proteger. Eu tenho seguro de vida. Eu tenho um esposo, um filho ou filhos, eles podem me salvar, mas se alguém vai compreender isso mal, nenhuma quantidade de dinheiro, ninguém, nada vai nos proteger. Nós só podemos ser protegidos pelo Sadguru, pelo Vaishnava puro. Caso contrário, nenhuma das proteções materiais podem uh, fazer nada, pois tudo está na mão de Krishna. E para realizar a excelência de Goloka Vaikuntha, da realidade transcendental, se nós não realizamos a excelência de Goloka Dhamma, da realidade transcendental, se nós não temos atração pela Vrindavana espiritual, então, nós estamos diante de um grande problema. Prabhupada Bhaktivedanta diz: se nós não sentimos atração por a prakrita prema, pelo amor transcendental, pelo amor não material, então o uh, amor material. Então, se nós não sentimos atração pelo amor transcendental, o que acontece? Nós nos sentimos automaticamente atraídos pelo amor material e essa atração material vai nos arrastar para, cada vez mais para dentro de maia, nós não vamos conseguir sobreviver espiritualmente. Eu estava explicando sobre Nanda Nandan Bhagavan Krishna sobre todo atraente, e sobre os diferentes passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Muito bem. Ele sendo o próprio Krishna, os passatempos de Gauranga são uma interpretação dos passatempos de Krishna Lila. Diretamente nós não conseguimos entender Krishna Lila. Portanto, a manifestação dos passatempos do Avatar Adorado nos ajudam a entender filosoficamente. Elas são como um eco filosófico dos passatempos de Radha Krishna. O que significa Arasalila, o que significam todos os outros passatempos, como compreendê-los filosoficamente. É por isso que Krishna vem na forma de Chaitanya Mahaprabhu como um renunciante, para que entendamos que tudo que está do lado de lá é transcendental. Porque a maioria das pessoas compreende mal Bhagavan Shri Krishna. 99,9999% da população não compreende Krishna, mesmo aqueles que estejam já dentro da sociedade gaudia, a maioria não consegue focalizar os passatempos do Senhor Supremo. Porque externamente você, consegue, você veria que parece a história de um mocinho, de um galã. Nada mais. E é por isso que Chaitanya Mahaprabhu se manifesta e nos explica que trata-se de algo transcendental e totalmente filosófico. Lembrem-se que Chaitanya Mahaprabhu jamais desculpa nenhum brahmachari, nenhum sannyasi, se eles sentem atração por atividades de luxúria, pelo, por luxúria, por, por, por dinheiro e por fama material. Mahaprabhu não perdoa esse tipo de atração. Nenhum brahmachari é perdoado se eles desejam quebrar o próprio celibato, como no caso de Chota Haridas. Mahaprabhu eh, pede para que Chota Haridas não se aproxime nunca mais dele. Então, por que ah, ah, esse mesmo Mahaprabhu vai dar honras a Raya Ramananda? Raya Ramananda é aquele associado com o qual ele faz o Ramananda Samvad, o diálogo que descreve toda a vida espiritual. O Maharaj falou sobre isso dois anos atrás, no período de Kartika. Ele vai treinar ah, jovens moças fazendo uma cena de teatro. Então, Raya Ramananda ah, vai dirigir uma peça de teatro. Ah, na qual muitas moças vão interpretar esses papéis. O Senhor havia escrito essa, essa peça para a adoração de Jagannatha, Mahaprabhu. Então, Ele vai ensiná-las a dançar, a demonstrar as emoções transcendentais, e Ele está sozinho com elas. Como que, vamos perguntar, se Krishna Lila é algo sujo, se fosse algo ligado à matéria, algo à sensualidade material, por que Mahaprabhu iria honrar Raya Ramananda? Então Mahaprabhu vai condenar Chota Haridas porque ele se sente atraído por uma moça. Mas Raya Ramananda ele vai aplaudir quando ele faz uma peça de teatro com atrizes, jovens moças, que vão dançar para Jagannatha. Por quê? Porque Raya Ramananda não tem atração nenhuma. Ele pode trocar as roupas dela, ele pode ajudá-las a pintar o rosto delas, dirigi-las. Tudo ele vai fazer. Mas por que Mahaprabhu aplaude Raya Ramananda e condena Chota Haridas? Mahaprabhu teria expulsado Raya Ramananda se ele não tivesse caráter, se ele estivesse ali para desfrutar da presença dessas moças. Mas Mahaprabhu fala em Bengali, somente Raya Ramananda, em todo o universo, somente Raya Ramananda tem esse tipo de poder. Ele fica indiferente à atração material, ele não sente nenhuma reação material. Eu sei que o corpo dele é aprakrita o corpo dele é transcendental. Mahaprabhu diz, eu sei que o corpo dele é transcendental. Mesmo o cheiro de algum tipo de luxúria, de cama, outra Haridas não faz nada, na verdade, ele não age, ele não faz nada fisicamente, ele olha, mas internamente sente atração por essa moça, que é serva de uma Vaishnavi. Então, Mahaprabhu o descarta porque ele vai permitir um cheiro de luxúria. Então entendem quão perfeito é o Se os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu são o correspondente filosófico dos passatempos de Krishna, como é possível que alguém possa imaginar que Krishna tenha passatempos sensuais? Quando Mahaprabhu discute os passatempos secretos de Krishna, ele não discute isso abertamente, pois abertamente essa discussão é proibida. E Mahaprabhu jamais quebra esta regra. Swarupada da Mananda são os únicos com os quais uh, Chaitanya Mahaprabhu hum, vai uh, discutir os passatempos de Radha Krishna. Então, realizemos nós, como é, são elevados os passatempos de Krishna e como as pessoas comuns não podem entender isso. Algum dia, Prabhupada disse, aqueles que... E, e, moram no sul da Índia, eles não entendem o Krishna Lila, eles acham que Krishna tenha, desfrute com moças materiais. Pai Pada diz, eles têm a, a mentalidade bloqueada. Eles dizem, ah, Krishna Lila, ok, Rama Sita é autêntico, eles dizem. Porque ele é casado com Sita, Lakshmi é muito bem, mas eles não entendem ah, que Krishna está acima desse nível. Se Krishna Lila fosse algo ligado à luxúria material, por que os rishis e os munis de Dandakarana por que eles participam do Krishna Lila? Por que Udhava por que Udhava quer tocar a poeira dos pés de lótus de gop das gopis se elas fossem mulheres comuns por que Udhava iria agir dessa maneira? Existe algo especial, e as não? As pessoas misturam o amor material feito de carne e sangue que cheira mal com os passatempos de Krishna Essa é a condição da mente das pessoas a Prabhupada Bhaksidanta diz até hoje as pessoas do sul da Índia não têm ideal sobre isso. Eles acham que Krishna Lila seja algo condenável. Porque não pode ser. Deus jamais dançaria com não sei quantas roupas Mas eles não entendem que Krishna está dançando com as suas próprias energias. Krishna é o Senhor Supremo. Ele é a pessoa do infinito. Infinitos universos dependem do Senhor Krishna. Narayana. Narayan. Varahadeva, nirashimha, todos os avatares vêm de Krishna. Todos os avatares vêm do Senhor Sri Krishna. Incontáveis avatares vêm do Senhor Sri Krishna. Portanto, o Supremo Senhor Deus está em Golukya Vrindavana e uh, manifesta seus passatempos com todas as gopis, com os Vrindavana Vrajavasis, com os habitantes de Vrindavana, mas as pessoas não entendem. Eu posso demonstrar para vocês, explicar para vocês que muitas pessoas têm, são favoráveis às opulências do Senhor. Mas está escrito no Shaitan Sharitamritan. Krishna diz. Se existe o humor de prema. Então, o meu prema, o meu prema, ele diminui. Se eu tenho desejo por opulências, eu não, tenho, eu não consigo alcançar o amor puro por Deus. O meu prema não vai é, fluir de maneira livre. Mesmo no mundo material, as pessoas que têm muitas opulências. Se você vai tentar ser sincero e abrir seu coração com eles, eles não conseguem ouvir você. Eles pensam, eu sou rico, você é um sado miserável. E eles são muito ricos, eles pensam, eles ficam pensando nisso enquanto você conversa com eles. Eu já vi isso pessoalmente. Pessoas que moram num quarto feito de vidro, eu já vi, num prédio sofisticado. Há pessoas que moram em lugares muito elevados. Eles não têm coração, eu já vi. O coração é muito caído. O coração deles... Então, se existem essas opulências, então o Sr. Sri Krishna vai dizer, se existe em demasia, ou seja, desejo por opulências, ou se nós desejamos entender Krishna no Seu humor de opulência, ou seja, na forma de Narayan, Narayan é Krishna na Sua posição opulenta como imperador de todos os mundos. Se nós temos esse desejo, esse gosto, nós não podemos entender Krishna. De antes do Ratayatra existe um específico um, um específico okay. festival, so, Lakshmi e, sai do vai, templo de Jagannatha e vai brigar com, com, com os servos do templo, com os sevakas do templo, e do templo, do do templo, e Mahaprabhu e seus associados, todos eles, todos os companheiros de Mahaprabhu, Nityananda, Sarvabhuma Bhattacharya, todos eles. Shrivas Pandit, eles estão esperando para assistir esse passatempo e que você pode ler no Chaitanya Charita Merita. Lá está escrito que eles estão discutindo entre si mesmos alguns passatempos. Mahaprabhu está sentado. A Prabhu pergunta diante de Sarupa Gosai, ele pede para ouvir assuntos de prema-tattva, assuntos muito sofisticados, segredos transcendentais de Swarupa Gosai, e Sarupa Gosai vai explicar por que Lakshmi fica brava, por que Lakshmi Devi quer pôner os servos do Jagannatha, por que ela não se sente satisfeita qual é a condição das golpes, esse tipo de discussão. Então, Narada, o nome dele é Sri em Brindava né? não tem nada só tem plantas só tem florestas e plantas Sri Vais Pandit fala isso brincando que propriedade tem lá? não tem palácio, não tem nada lá só tem lago, e montanha não tem nada lá é minha Lakshmi, ele diz ela é a deusa da riqueza porque Shrivas é Narada, né? e ele tem uma conexão muito forte com uh, Lakshmi Inara, e Narayan. E Mahaprabhu vai responder para Shrivas Pandit, que é Narada Muni. Ele vai dizer, você está falando das opulências de Vaikunda, mas Shrivas, você se esquece que em Vrindavan, toda a Aishwarya, todo o luxo, toda a opulência está encoberta por Madurya, pelo sentimento de amor. Mahaprabhu pessoalmente fala disso. A opulência do Senhor Supremo está encoberta pelo amor, por Prema Madurya pela doçura, Madhurya, que significa doçura. Então em Vrindavana, né? a opulência do Senhor não é predominante, porque o que predomina ali é o nível da doçura, dos passatempos de Krishna, da flauta de Krishna, da forma de Krishna. De tudo que está relacionado a Krishna. Então, em Vaikuntha, existe uma ashwara infinita, mas num canto de Vrindavana. Quanta ashwara existe lá é incomparável com toda a Vaikuntha. Num pedacinho de Goloka Vrindavana. Quanta ashwara, quanta opulência tem lá, você não poderia comparar com Vaikuntha, onde. E você esquece disso, porque toda a vaikunta, ela está compressa nas, na, na poeira de Vrindavan. Entenda que tudo vem dos pés de Lotjiradharani, mesmo Lakshmi sendo conhecida como a deusa da fortuna, é dos pés de Lotjiradharani. Das unhas dos pés de Radharani saem raios brilhantes. E desses brilhos, dessa, desses raios, saem infinitas Lakshmi. Cada um desses raios que sai nas unhas de Radharani é uma Lakshmi. Gayatri Devi, Lakshmi Devi, Sarasvati, Sarasvati Lakshmi, Parvati, Ula, Parvati, tudo vem dos pés de Lotus de Sri Radharani. Você se esquece disso? Diz Mahaprabhu para Shri Isso está escrito. Está escrito nos manuscritos originais. As próprias golpes, elas são kaya elas são expansões do corpo de Radharani, Lalita, Vishaka. Quem é Lalita? Radharani. Mas vocês se esquecem? A memória das pessoas é muito fraca. Todas as gopis são expansões de partes do corpo de Radharani para poder servir Krishna de, de infinitas maneiras. Cada parte do corpo de Radharani contém uma gopi que se manifesta externamente para servir Krishna. Essas são as gopis, são partes do corpo sagrado de Srimati Radhika. Quem é Rada é Krishna e Krishna é Radharani. Não há diferença entre eles. Essa evidência está descrita no Shastra. Quem é Krishna? Ele é Radharani. Ele vem na forma de Radharani. Quem é Radharani? Radharani vem na forma de Krishna. Eles são não diferentes. A forma de um depende da forma de outro. No Vedanta Sutra existe uma fórmula filosófica que descreve isso. Qual é? Shakti Shakti Matur Aved. Shakti Shakti Shakti, Aved. A Veda. Krishna é não diferente das suas Shaktis. Isso quer dizer que Shaktiman, o controlador das energias, o energético, é não diferente das suas energias. A sua Shakti, nossa Shakti, ela está dentro de nós. Mas no mundo transcendental é possível. A potência interna de Krishna, Hladini Shakti, a potência do prazer, ê, ê, êxtase divino, se manifesta separadamente dele. Você não pode pegar a sua energia e você abre o peito e mostra olha que minha energia, ó. Você não pode fazer isso. Mas uh, com a, a, a aplicação dessa energia nós podemos entender pelos seus atos nós podemos ver se você é poderoso, se você carrega peso, se você corre, se você canta, através dos seus atos nós podemos ver a sua energia, mas no mundo transcendental as energias são visíveis separadas da ação, elas são absolutas, não são relativas, então Mahaprabhu vai explicar dessa maneira, mas as pessoas externas, aqueles que não têm coração, aqueles que são Mayavadis. Aqueles que são diferentes sampradayas, que estão ocupados em opulências, eles não têm ideia de quanto tesouro existe num cantinho de Vrindavana. Nós não podemos comparar esse tesouro com todas as achuárias de Vaikuntha. As pessoas não têm uma concepção clara disso, mas Krishna Bhagavan pessoalmente vai dizer, por que ele brinca com... Os vaqueiros. Porque ele brinca com ele. Porque? Krishna não quer o Acharya. Então, temos, temos que entender que o Senhor Shri Krishna sente atração absoluta por Vrindavana. Existe infinita opulência em Dwaraka. Quando Krishna vai para Dwaraka, diante de, da opulência infinita, ele tem 16.108 palácios em Dwaraka, mas mesmo assim ele sente falta de Vrindavana o tempo todo, onde Rukmini dorme. É, Rukmini manifesta, ah, Rukmini descobre uma piscina de lágrimas Que Krishna chora por saudade das gopis de Vrindavana. Ele senta na beira da cama chorando no meio da noite. Isso está escrito no Brihad Bhagavatamrita, neste livro extraordinário de Shilasanata Goswami Pada. Krishna não, não sente satisfação quando ele está imerso em ashwarya, em opulência. É por isso que não é necessária a Ashwarya para fazer a adoração de Krishna. Mas para adorar Narayana é difícil. Narayana precisa ser adorado com grande opulência. Você não pode trocar simultaneamente todas as raças com ninguém, só com Krishna. Chanta, Dasya, Vatsalya, Madhurya. Sakya, as cinco opulências. Então, o Ujvalarasa é algo separado e só pertence. Só po nós podemos só alcançar este nível no qual nós misturamos todos os tipos de serviços com Krishna, com nós podemos ser. Pacíficos, ou seja, indiferentes nós podemos servi-lo como empregados como funcionários dele como servos dele ou, ou como amigos, ou como parentes ou como amantes transcendentais, obviamente só com Krishna e para nos dar esse acesso de serviço quíntuplo Shaitanya Mahaprabhu vem ao mundo material mas nós não temos fé nós não queremos fazer o processo em Chaitanya Charitamrita está escrito para amar Krishna, para adorar Krishna, a única coisa que você precisa é seu coração. Está escrito: Krishna se vai. O que você precisa para servir Krishna? Você precisa esperar o quê? Nada. Simplesmente deixar que esse amor forte, que essa atração se manifeste. Como um menino, ela tem um amor tremendo pelo bebê dela. Sneha. Sneha significa este amor cheio de atração, esse amor irresistível. Sneha. Então todos os... Homens, qualquer pessoa, pessoas miseráveis, pessoas que não têm nada podem servir Krishna. Mas para eles, fazer Narayana Seva é difícil. Para Narayana, você precisa manter um nível de perfeição. Aí sim você pode servir Narayana, mas Krishna não liga se você é imperfeito ou não. Krishna aceita que uma pessoa ofereça para ele um bolo de terra. Tem crianças que oferecem para ele um bolo de terra e ele aceita. Parênteses. Então, as golpes não são todas iguais. Veja. O Maharaj está falando de pessoas de Vrindavana que têm uma casta muito baixa. Avericanas. Então, às vezes, você vê que Tribal ladies, tribal ladies. mulheres da, de tribo também são golpes mulheres tribais então, na Índia existem famílias que vivem como tribos de índios com Narayan você só pode trocar duas raças e meias Shantadasa, Shantadasa. Shanta é a raça pacífica a Sakya. Não é possível, é meia. Você não pode ser amigo de Narayan como se você pudesse brigar com ele, como nós podemos brigar com Krishna. Nós não podemos brigar com o Sr. Narayana. Krishna, você pode sentar nas costas dele. Você pode competir com Krishna. Eles brincam. Se a gente perder, a gente, vai, a gente pode carregar vocês como cavalos, se for vocês, vocês vão ter que carregar a gente. Uh, Krishna às vezes é derrotado e os gopas. Krishna tem que carregar os gopas nas costas. Krishna gosta de, de ser derrotado diante dos seus devotos. E ele fala, ah, você me derrotou, então me carregue. E Krishna fala, tá bom. E Shridam senta nos ombros de Krishna, batendo, batendo o pé em cima do coração de Krishna. Ele bate com os pés no peito de Krishna e faz um batuque, faz música. Krishna. Isso é impossível com a nossa relação com Naraya. Naraya ia nos mandar longe, ia nos dizer: saia daqui. Naraya não tem esse humor. Krishna se satisfaz com isso. Você não pode dar o seus remanentes para Narayan, é um, um pecado, é um absurdo. Mas Krishna, você dá os restos do que você está comendo. Krishna, você está comendo alguma coisa, Krishna chega. Olha, Krishna, tem uma fruta lá. Vamos pegar aquela fruta. Krishna fala: vamos fazer uma escada. Eu fico embaixo, você sobe aqui. Em outro gopa, sobe, sobe em terceiro e a gente pega a fruta. Eu fico aqui, Krishna diz, as, os meninos sobem, os golpes sobem nas costas de Krishna para pegar uma fruta lá em cima da árvore e pegam as frutas maduras que estão lá em cima. Aí ele experimenta, hum, está doce, que manga é doce. Ele fala, come Krishna, está gostosinho. Aí o segundo também come, o quinto também come e da lá embaixo Krishna experimenta. Todo a, o resto, de todos então, sim, os gopas, você, não, Krishna come. Não, é bom, é está, estava doce, Krishna? Estava, estava doce. Está uma delícia. Mas com Narayan isso é impossível, é impensável. Com Krishna tudo é possível. O próprio e Chaitanya Mahaprabhu em Godruma, ele entra na casa do leiteiro, fala, você tem iogurte aí? Sim, eu tenho. Senta aí. Mahaprabhu aqui ele faz isso, esse passatempo, aqui é o que atrás? fala, você pode comer iogurte? Posso sim. Mahaprabhu toma uma quantidade imensa de leite, de iogurte, ali. Noite é e dia ele é ali. Mas esse tipo de brincadeira não existe com Narayana, com Krishna. Com Krishna não existe restrição. Quando nós alcançamos o nível de serviço de Krishna, não existe restrição. Mas com Narayan não vai ter restrição, vão ter restrições eternas ainda. Você pode brigar com Krishna, rolar no chão com ele, falar que ele está falando besteira, mas com Narayan, esse tipo de brinquedo, de jogo, de brincadeira, só existe com o Senhor Supremo, Shri Krishna. Então o Krishna Seva, o Krishna Bhajana, é mais e mais excelente, é mais doce. Mesmo que nós comparássemos o serviço de, de Krishna com Narayana, se você quiser comparar um com o outro é porque você é bobo? Não tem, consta não tem questão de comparação. A está dizendo, nós vamos discutir esse ponto para a vida inteira. Depois de amanhã, cada assim, Tomahaprabhu, quando ele vai se encontrar Prabhadananda Sarasvati, que era um grande devoto da Sri Sampradaya. Todos eles vão mudar de desejo, eles vão parar de desejar servir Narayan e vão, ou, ou Rama e vão tentar servir Krishna que eles não podiam ter entendido esses detalhes antes de Mahaprabhu. Eles não sabiam qual era a excelência do serviço a Krishna. Quando eles souberam, pela ajuda de Mahaprabhu, quem é Krishna, que era o próprio Krishna Mahaprabhu, não? então eles mudaram de ideia. Então, durante quatro meses, Mahaprabhu fica lá. E ele muda o coração de todas as pessoas que ele encontra. Ele converte todas as pessoas em Vaishnavas. Aqueles que não são Vaisnavas, eles transformam em Vaisnavas. Aqueles que são Mayavadis, eles também se tornam Vaisnavas. Aqueles da Sri Sampradaya, todas as pessoas que ele encontra, incontáveis pessoas, eles mudam de humor, eles vão dançar, Haribol, Haribol. Então, Mahaprabhu está brincando com o Benkalabhata. Ben Eu ouvi que ela não entra na Rasalila. Por que será, hein? Ele fala. Eu ouvi que está escrito que até hoje Lakshmi Devi está em Bilavan cantando, cantando os santos nomes para poder participar da Rasalila. Por que será? Ela está em Bilavan em Vrindavana. Cantando austeridades lá, ininterruptamente, para entrar na, na Rasa Lila. Por quê? Porque ela não está pronta por seguir, a seguir Srimati Radharani. Ela pensa, eu sou a deusa da fortuna, porque vou seguir essas, essas vaqueirinhas. E não é possível. E é por isso que ela não alcança essa, essa benção. Então, tem uma expansão, obviamente, de Lakshmi Devi que fica lá. Recitando os santos nomes, mas ela não consegue entrar na Rasalila. Ah, não tem diferença, responde esse devoto para ele. Lá. Ela e são a mesma. Mas mesmo assim, vai dizer Mahaprabhu, existe uma diferença. Por que ela não está dançando Narasalila? Na a diferença é maior do que se imagina. Lakshmi e Radharani são a mesma, mas está escrito isso no Gopigita. Indira, Indira, Janmana. Dikshutavaka Então as gopis vão dizer incontáveis Lakshmi incontáveis Lakshmi em infinitos universos existem infinitas láximas. Radharani é a fonte de todas as láximas. As gopis vão dizer, parece, poderia parecer, que Vrendavana. Né? Quando você vai nascer, Lakshmi deve descer para decorar o But it, Vrindavana já right, é right. perfeita. Mas ela desce e vem fazer uma decoração extra, especial, para quando Krishna vai se manifestar to com Radharana em Vrindavana. Então, este braja é sempre excelente. O braja é sempre bom, mas existe. Quando você vai para Timbara, Lakshmini vai viajar para decorar tudo em uma forma especial. Então, você vê. Então ela desce para decorar Vrindavana como alguém que entra num palácio para colocar e, flores e arranjar ainda mais bonita uma decoração para Krishna. Então de acordo com Siddhanta Siddhanta, diz Mahaprabhu. Narayana e, Narayan e Krishna são não diferentes, de acordo com a filosofia. O esposo de Lakshmi, Narayana, é não diferente de Krishna. Siddhanta those two Ava si, PC Isha Krishna Sarupayu and Rashenud Krishna te rasenudkishati Krishna ut te Krishna Isha Rasastati. I give so many documents. If you can accept it is okay. If you cannot accept it is okay. Mahaprabhu speaking, I know. Mahaprabhu. Then Narayana Krishna only but still there is a half of different. Eu sei que Narayana e Krishna são o mesmo. Mas quem diz que não há nenhuma diferença, diz Mahaprabhu. De acordo com Arasa Tattva, a diferença é gigantesca, diz Mahaprabhu. Ou seja, de acordo com as verdades relativas à dança transcendental de Krishna com as gupis, ali você pode enxergar a diferença. Krishna é... O infinito oceano do amor transcendental, o néctar depende do Senhor Supremo. Krishna é a fonte de todos os néctares, de todo o néctar. Você tem má sorte, por isso que você não sabe entender isso. Muitos exemplos eu dou. Então veja, Prabhu está dizendo, eu sei que Narayana e Krishna são diferentes. Mas existem especiais qualidades em Krishna que não estão disponíveis em Narayana. Isso nós vamos discutir amanhã, porque o tempo está correndo. O que fazer? O vai voltar a falar do diálogo. Se, não tivesse, se a gente precisasse comer, beber, ir no banheiro, a gente podia sentar e passar o dia inteiro falando na Por que, que eu preciso comer? Maharaj se pergunta. Tomar prachada é algo difícil para mim. Você pode perguntar para o Tarun. Eu fico bravo, porque eu quero fazer seva, diz Shambhava. Mesmo não sendo um devoto, eu quero só fazer seva, diz Maharaj. Então, amanhã nós vamos falar outras coisas especiais sobre o Krishna Bhajan. Se você ficar tentando resolver tudo isso, entender isso com a sua própria cabeça, mais cedo ou mais tarde você vai ter que parar no hospício. Porque isso não é uma questão que a gente resolve com a mente, a gente resolve isso com a fé. Uma vez, um, uma personalidade muito famosa que ia em um determinado templo, ele enlouqueceu. O Maharaj disse que tem gente que enlouquece, se você não entender isso, você vai enlouquecer. Então ontem, nós falamos sobre o Guru número 17. É um passarinho. Então o Maharaj está voltando ao diálogo entre Yadu Maharaj e o Yogi Avaduta. Que vai dizer que o 17 guru dele é um passarinho. E agora o Maharaj está falando de um inseto. Muito bem. O passarinho ele encontra um pedaço de carne e quer desfrutar daquilo. Ele fala: ah, Eu vou almoçar isso aqui. Então, ele vai para um galho solitário e começa a comer, bicar aquilo e comer. Quando ele pega esse pedaço de carne que ele acha no chão, com o bico, então todos os outros pássaros ficam bravos. Não fiz nada errado, porque eles estão me atacando. Todos os pássaros começam a querer atacá-lo. E aquele passarinho fica com medo, está todo mundo vindo na minha direção e começam a gritar e bicar e tentar atacá-lo. Então ele fica nervoso e o pedaço de carne cai no chão do bico dele. Quando esse pedaço de carne cai do bico dele, ele descobre que todos os outros pássaros vão lá, eles queriam a carne. Então o pássaro falou, ah, que alívio! Ah, é por isso que eles estavam bravos comigo? Por isso que eles queriam vir aqui me atacar? Eles não estão bravos comigo, eles não são meus inimigos. Então, o amor, o puja, o potencial é um que se comparar com um pedaço de sangue. Então, eu discordo ele da minha vida. Eu nunca me envio ninguém. Surya Kunda, I então, no Suryakunda, Kunda, Maharaj está dizendo que ele so, falava ele na frente de um, em frente um homem de só. Às vezes ele na é frente um de milhares pessoas. de pessoas. Às vezes, como louco, crazy, ele lia o Bhagavatam. Crazy, como um American, tolo, como um louco. Ele continuava lendo o Bhagavatam sozinho. So, então, eu não me importo. Então, lá, eu gosto de pensar que é apenas um de. Então ele pensa, Maharaj está dizendo, ele pensa que é, luxúria, dinheiro e fama são como esse pedaço de carne. Ele não está interessado em sair correndo com isso. As pessoas ficam quietas, por exemplo, com a, com Chambaba, porque eles acham que ele está aqui, ele é pobre e inofensivo. Mas se, se vocês anunciarem online, chama das babas de Maharaj vai para os Estados Unidos, você vai ver o que acontece. Eles acham que eu sou uma pessoa inútil. Maharaj quer dizer com isso que... Né, porque ele é o devoto puro. Né, porque ele está dando... Ele não está dizendo isso de si mesmo, mas porque ele está dando o Harikata verdadeiro. Se ele for aos Estados Unidos ou ao Ocidente, as pessoas, os, os Vaishnavas, que não têm esse nível de consciência, vão ficar nervosos, porque eles vão perder público. Muito bem, fecha parênteses. Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada nunca quis dizer que nós devemos pregar dessa maneira, de maneira imperfeita, de fazer descontos. As pessoas não querem saber dessa instrução de Prabhupada. Eles falam, ah não, deixa, vamos mudar, a gente tem que falar coisas simpáticas só. Estão mudando todo o Siddhanta, mas o Siddhanta não muda. O Siddhanta é eterno. Numa assembleia legislativa, você pode passar uma nova regra, uma emenda, uma emenda pode passar, mas nós não estamos falando de algo material como a constituição de um país. As, as leis que Krishna estabelece, elas são imutáveis. Elas são fixas para toda a eternidade. O que Vasudeva diz, o que o Senhor Supremo diz, você tem que seguir. Se você falhar, você se perde. Se você falhar em seguir este caminho, o mundo inteiro pode te dar honras. Mas isso não muda nada. Você, se você já saiu dos trilhos, você já se foi. Eu posso discutir isso amanhã. Então veja. E aquele pequeno pássaro, ele descobre, eu não era inimigo de ninguém. Os pássaros tinham vindo me atacar, estavam piando, gritando para mim. Eu era só considerado inimigo porque eu queria desfrutar aquele pedaço de carne ali. Esse é meu erro. no então, um dia que eu quiser desfrutar de fama, de posição de dinheiro, então vou, vai ser como se eu estivesse uh, desfrutando de um pedaço de algo que todos quisessem. E todos vão me atacar. Mas agora ninguém me ataca porque eu deixo tudo para trás. Sim, alguém pode atacar, ataca por inveja, mas eh, nós estamos aqui no nosso canto falando sobre Krishna. Então esse avaduta vai dizer, esse pássaro é meu guru, esse pássaro me ensinou que se você corre atrás, de posição, propriedades, dinheiro, ou de fama, glória, material, falar sobre Krishna para se fazer passar por um grande santo, ou qualquer tipo de luxúria, de desfrute material, você vai ser, se tornar inimigo da sociedade. Porque todos vão querer o que você tem. Então, se eu puder viver a minha vida sem nenhuma propriedade, perdoem, se eu não tiver nenhuma propriedade, eu estarei sempre livre. Se eu achar alguém que queira cuidar das vaquinhas ali na goshala, eu vou dizer, fique aí cuidando da goxala, eu dou ela para você. Eu queria me libertar de tudo. Eu não quero cuidar da matéria. Esse é um problema gigantesco, cuidar da matéria. Que dizer? não deveria falar assim, mas é verdade. Então, esse pássaro vai me ensinar que todas as propriedades, isto e aquilo, podem me fazer inimigos dessa sociedade. Então, é melhor. Viver a vida de maneira fresca e tranquila. Então, pelo desejo de Goranga, faça um pequeno templo e todos lá vocês se sentem e cantem os santos nomes. Não tente conquistar o mundo material. Bhakti Akshakshita Goswami disse isso repetidamente: pelo desejo de Goranga, nós fazemos o que Ele quiser. Sentem-se todos aqui ao meu redor e vamos cantar os santos nomes. Não precisa fazer templo aqui, templo ali, templo lá. Não. Quer fazer? Faça. Mas não é essa a instrução. Nós temos que ter um lugar para fazer os santos nomes, mas não para sair colonizando o mundo e acumulando propriedades. Vedanta já era um pregador extraordinário. Nosso Sadhananda Swami veio através da pregação de Vamana Goswami Maharaj, ele era um companheiro eterno, todos os dois são dois companheiros eternos de Bhakti Siddhanta. mas mesmo assim aconteceu dessa maneira, foi através da pregação de Vamana Goswami Maharaj que Sadhananda Swami veio da Alemanha e se associou com Bhakti Siddhanta. e meu humor é o mesmo, o Harikata eu quero continuar falando, porque ele não é minha propriedade o Harikata, então eu preciso distribuí-lo. Mas eu não quero que o mundo inteiro venha ficar famoso. Eu quero guiar as pessoas dessa maneira. Mas se vier muita gente, as pessoas vão para o caminho que elas quiserem. vou puxar para o norte as pessoas vão querer ir para o sul. E assim por diante. Eu não quero convidar dor de cabeça para a minha vida. Entende? E o que é que causa isso? Propriedades. No nome da pregação, bilhões de dólares vêm. Isso é como uma maldição na nossa vida. Esse dinheiro me faz um animal. Esse dinheiro, essa posição, me faz inferior aos animais. Ah, eu tenho bilhões de dólares. meu é se meu suporte é simplesmente o dinheiro e não for Krishna, então como eu vou conseguir fazer o bhajana? Não dessa maneira, meu único suporte é o Senhor Supremo. Eu devo me render aos pés de lotes de Krishna de maneira absoluta, porque isso é algo vital. Esse é o pivô central. Sem essa rendição a Krishna, todas as outras qualidades são inúteis. Todas as outras qualidades não têm valor. Se você não se rende ao Senhor Supremo, Shri Bhagavan Krishna Chandra, e se você tiver essa rendição, suas outras qualidades terão valor. Eu não quero entender nada além disso. Muito bem. O meu décimo nono guru, o décimo oitavo, era esse pássaro. Então, so, o Avaduta Abadut está explicando Arasim, isso para Yadu Maharaj. <coughs> ah, meu décimo <19º> nono <coughs> guru era esse pássaro pequeno. <coughs> Desculpem o erro. Então, um pardal uma vez, ele foi responsável pela morte de 400 mil pessoas. Ele fez um negócio sem querer. E foi a razão de, um, de uma explosão que matou... Centenas de pessoas. Eu não lembro da, da, da, da história inteira, mas eles conseguiram descobrir que um pássaro tinha criado um curto-circuito que causou uma explosão que matou centenas de pessoas. Maharaj está fazendo essa parênteses. E o vigésimo guru deste Avaduta, que está contando para Yadu Maharaj dos seus 24 gurus, ele diz: e o meu vigésimo guru era um menino pequeno. As crianças, eles ensinam muita coisa de Shambhava. Quando eu estava vivendo em Gokula de Shambhava, ali é quase na beira da floresta. É uma subfloresta. Uma vez, eu fui lá pedir esmola, Madukuri e uma uma uma menininha, ela estava chorando. Porque a mãe bateu nela algum motivo, não sei. Ela estava chorando. Ela estava sentada <risos> no campo chorando. De repente, essa menina descobriu que eu estava chegando. Ela viu um Baba chegando. Ela estava chorando. Rade, rade, baba, ela falou para ele: ela Não esqueceu de falar Raderade. Rade, rade". Estava chorando, mas mesmo chorando ela não esqueceu de dizer Raderada Baba Dandavata. Uma menininha chorando, esperneando ali, mas mesmo assim ela falou Raderada Baba Dandavata. Eu nunca vou esquecer de Chambaba. Que é excelente. Esses são os habitantes de Vrindavana. Né? Praja Bumi, a terra de Vraja. Quando eu era jovem, uma vez, Maharaj está contando que ele deu um doce para um menininho. esse menino não deu nada para o outro amiguinho dele, para a irmãzinha dele. Às vezes acontece. Isso depende do samskara. Alguns têm samskaras ruins. Pessoas gostam de dividir coisas e pessoas gostam de comer tudo sozinha. Tem pessoas que têm essa natureza é, ruim ou a natureza é, boa. Eles não se ligam para condividir então, as coisas. Então, esse é avaduta, esse sannyasa é avaduta, ele vai explicar que esse menino é, ele considera um dos seus gurus. Esse menino não se interessa em saber quem que ele vai honrar e quem ele vai desonrar. O pai podia até bater na gente. A mãe dizia, venha, venha. Venha comer chapati. Não, eu não posso ir, não. Estou ocupado. Porque as crianças pequenas, elas não sabem que elas têm que honrar a mãe ou o pai. Eles não, a mãe me dá uma ordem e eles não obedecem. As crianças pequenas eles não estão preocupadas em quem é o quê, quem está na posição do quem. Eles estão sempre querendo brincar. O dia inteiro eles querem brincar. Eles não pensam em outra coisa, eles pensam só em brincar. Hoje em dia está mudando isso, tem crianças que vão pensar coisas é, complicadas. Eu, até os 18 anos, queria só brincar, disse Chambaba. Eu não tinha dor de cabeça. Hoje em um dia tem crianças de 7, 10 anos, começa a pensar em coisas do mundo. Não, eu só queria brincar nessa idade, disse Chambaba. Comia um pouquinho, só ia correndo para brincar. Sem brincar, sem brincadeiras, a gente não queria saber de nada. Era uma brincadeira atrás, de outra, atrás da outra. Eu me lembro isso da minha própria vida. Então, eles são sempre cheios de inocência, sem dor de cabeça, sempre querendo brincar. Por isso, essas crianças pequenas. Eles não sentem nenhuma reação dos órgãos dos sentidos. Os adultos, eles sempre estão dizendo, ah, eles têm sempre uma atração com os órgãos do sentido. Criança, você dá um pouquinho de chocolate doce, ele já está feliz. E Depois, o resto do tempo, eles estão ocupados em brincar. Mas o adulto está sempre calculando. Ele está pensando no desfrute dos olhos, no desfrute da, da, do sentido, do, daquele outro sentido. Os, os órgãos dos sentidos das crianças não estão o tempo todo demandando coisas para eles. Se você puder dar alguma coisa para eles comerem, ok, eles ficam contentes. Eles não têm avidez, eles não querem dinheiro. Eles não estão ali preocupados com contradições e brigas foi isso que eu aprendi desse menino. Eu deveria levar minha vida, diz esse Yavadutta, como uma criança muito inocente. Esse menino é meu guru por conta disso. Então, já coruna patác chaveiro botam tam gou ramé vastum homem pança galbadorose que passa indoi patita I can explain this loca after